E pessoal, cá estamos de volta. O hum? que é que temos cá hoje? Zé! A Nike Morpheus, para oh, vocês, vocês cá. Zé! Zé! Zé. é verdade! É verdade! É. É verdade. É. É verdade. E quem é que pediu? Zé! Quem é que pediu? Quem é que pediu? É. Quem, quem, quem, quem? Ora foi o Tiago Lopes, uh, o Sr. Senhora. senhora e depois foi o Maximus Alten. Mas, hum, assim, hum, hum. Bem pedido, rapaz, é assim mesmo, Loki com a música, não me deixou, não é? Exatamente, ou seja, é. ao vivo, ou seja, é o clipe oficial ao vivo, pronto. E a, e a música é do álbum Rebirth, Revisit. Exatamente. Okay? Malta. E antes de mais nada, pessoal, temos este. um sorteio, antes chegarmos aos 500 subscritores, hum. é uma t-shirt destas, é. É. cozinha estas. Vamos hum. sorteá la E quem quer participar já neste vídeo agora, tenho que escrever é. no comentário eu quero mais o que quiser ouvir, é, ou o vídeo, seja sim. o que for, whatever yep. pronto yep. Por isso, e também não se esqueçam, inscrevam-se no canal, julguem o sininho e deixem likes pessoal likes os, os likes insista nos likes, a é, sério é bom, a é, sério, temos que expandir isto mesmo é? é verdade, Há mais é verdade. pessoal de Portugal, é. mal nos conhece os portugueses mas vamos, temos que portugueses que temos que nos conhecer também é o resto do mundo também O resto do é mundo, como é óbvio, É sim. verdade, pá. Pronto, embora nos likes, Postem nos likes. Malta! E vamos para o vídeo. E com os Ah, então, pessoal, cá estamos volta. É verdade. Vamos então Icozou. ver Omnimorphios. Ah, Com a música a não Ao vivo, clipe oficial, ao vivo. E Se for aos filhos, se for aos filhos, se for aos filhos, se for aos É o Morky Morpheus está naquele patamar. Tá Godmode, Godmode, Godmode. Zé, vá, vá, vá, vá, diz lá, vá, vá. Okay. O quê? Vê se concordas comigo, vá. Okay. Diz lá agora, vá, vá, sabes bem o que é que eu estou a falar, Zé? Vá, diz lá, diz lá, diz lá, Zé, diz lá, ah, vou vabá. dar uma pista. É pá, este é assim, O nosso baterista. Eu tenho tem que ser que o nosso fumia, Fumiá, certo? Penso que é assim que se pronuncia, é pá, acho que ele já subiu ao primeiro lugar nos nossos no nosso bateristas favoritos, porque ele é incrível, mano. a sério, nós estamos impressionadíssimos com ele, cada vez mais, cada música que nós assistimos de, de Lucky Morpheus, ficamos mesmo uau, é pá, cada vez mais uau, o baterista está-nos a surpreender cada vez mais, mais e mais e mais e mais, é pá, para mim, acho que é o meu baterista favorito até agora. No fucking não né? Ele é ele incrível, é incrível, é sério, ele, a energia que ele tem, o estilo dele tocar, ele é super talentoso não é, na série e claro que faz demorar um bocado o estilo também de Joey Jordinson, mas é pá, ele é espetacular, ele é espetacular. E meus amigos, o que eu tenho a dizer é que este princípio foi perfeito. Hum. Perfeito. Ou seja. Oui. Epá, -me, até me está a faltar a palavra que quer dizer de, disto. Estamos a ver. Sabes o que art. art. é? Arte. Arte. Isto é arte. Arte, arte. Exatamente. Exatamente. Eu sou o que eu sou. Para mim, melhor música no canal de Unlock Your é... Para mim, sim. Ou seja, estamos a ver ao vivo, a mas música é a música original. A música é espetacular, mas. Epá! Este homem, este homem, este homem. Ela é incrível. incrível. Fumiar, fumiar, sério. Incrível, incrível. E claro, o guitarrista, o gini Giniá, Giniá, Giniá, Giniá, super talentoso, o Giniá, o Chirin, também, depois é, logo e, a seguir, e a Gil, a dominar como sempre, é, pá, fica, é, tão é, lindo, meu, é fica tão lindo, meu, fica tão lindo. É tão bom ouvir o violino com uma sonoridade tão bonita como eles têm, meu, é verdade. Sério, com mano. aquele metal, pá, até um bocado sinfónico também, com aquele. Ah, o corpo, pá, sim, sim, o corpo é, por trás, é, é, fica lindo, com o violino é uma adição que fica espetacular, não a sério. pá, tem, este som. Este som olha, era uma daquelas que eu gostava, se os visse Sim. ao vivo, era uma dessas que eu gostava de ver ao vivo. Sim. Ah, esta era é. respeite, é. a música para assistir. É. Arigatou, arigatou, quem recomendar esta música, a música é excelente, Ela é uma música linda mesmo. Zé, final, pelo. final, yeah. final, ele yeah. ali, yeah, o fumeado, está cada vez mais a subir na nossa consideração. Ah, A sério, esta banda é incrível. E como sempre, a Fuki, a acabar também. Fuki, Fuki, excelente, Fuki. excelente, excelente, excelente, excelente. Ela tem uma sabe. voz, Ela, tem uma é, voz é. magnífica. Ela tem uma voz, é. voz espetacular. É, é, é é, e também o nosso baixista, o nosso Orioguki. Orioguki. O nosso baixista também ali a é, curtir. É, curtir também. Ele também ali a curtir, meu. Mas é pá, dou é. destaque sempre nesta banda. É, pá, são todos bons, mas para mim um destaque para o baterista, meu. Ah, pá, o baterista fume, está ali, É verdade. É verdade. É, é, é, é. Destaques são tantos, meu, a ser o Fumia, o próprio Sheeran, que é um guitarrista incrível, sim, sim, o mesmo sim. grande vocalista, a própria Fuki, que é uma grande vocalista, tem uma voz linda, outro o, muito... o guitarrista mesmo, o, o Genia, e o baixista é mesmo, eles são todos, todos, todos, muito bons, é, epá, mas eu percebo, até, até a mim eu prefiro o baterista, por um lado, temos uma é. ele é incrível, ele é incrível, é incrível, pessoal. Mas pronto, não vos queremos massar mais. E pronto, foi este vídeo. Foi este vídeo, obrigado por terem assistido. e uhum. peço mais a Nokia Morpheus. Mais, mais, Deus, mais, Deus, mais, Deus, mais, Deus. Mais, Deus. mais, E obrigado oh. por tudo e obrigado por se inscrever no nosso canal. Aprenda se esqueçam e temos o sorteio da t-shirt. Exatamente. Não se esqueça. É. Ah. Um é? Tá. É? é só escrever nos comentários, eu quero. Eu quero, é? eu quero. A partir deste vídeo e todos os vídeos a partir de agora. É? Quando chegarmos aos 500, vamos sortear a t-shirt. Até à próxima!